Olá, está no ar o programa Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Nesta edição você vai ficar sabendo um pouco mais sobre a segunda corrida do trabalho. As inscrições já começaram e você vai ver também. WIC nacional. Encontro viabiliza procedimento que vai dar mais agilidade em processos trabalhistas. Ao ler o manual da wiki ele já vai ter o conhecimento é, de como aquele processo deve caminhar. No quadro É Direito, a juíza Leda Borges responde à dúvida de um trabalhador sobre ocupar o mesmo cargo e ter salário diferente do colega. Em nossos estúdios, uma entrevista com o presidente do TRT de Mato Grosso do Sul, o desembargador João de Deus. Isso e muito mais, agora no Trabalho em Revista. Para entrar no mercado de trabalho, a qualificação e a acessibilidade ainda são os maiores desafios da pessoa com deficiência. Para garantir a inclusão social e cidadania, temos duas leis importantes. A Lei Brasileira de Inclusão e a Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência. Veja alguns destaques na matéria. Ela é a primeira a chegar e a última a sair. Sempre bem-humorada, essa pedagoga se destaca entre os colegas de trabalho. Aliás, destaque é com ela mesmo. Elizabeth foi a primeira pessoa surda de Mato Grosso a ter um curso superior. Eu já sofri, já sofri muito, a gente precisa quebrar isso. O surdo sofre muito, as pessoas com deficiência, mas isso é uma coisa que está melhorando. É porque as pessoas não conhecem, abrindo a mente condição de a condição da gente fazer uma inclusão digna e verdadeira e melhor. Além de romper as barreiras da sua própria deficiência, Elizabeth trabalha ensinando seus alunos a ter mais conscientização quanto aos direitos da pessoa com deficiência. Às vezes você conhece uma pessoa, na minha escola tem várias pessoas que são surdas, deficientes auditivos, e às vezes a pessoa chega na sala e ninguém sabe conversar com ela. Então é bom também para você poder se comunicar. Eva também superou a deficiência e buscou qualificação para entrar no mercado de trabalho. Primeiro eu busquei um curso, né, que é o primeiro curso que eu fiz aqui no Senai mesmo, né. Aí surgiu a oportunidade, eu fiz, é, me inscrevi, normal, né, é, escrevi no site, fui chamado, fui selecionado para trabalhar. Para a empresa, essas trabalhadoras têm servido de inspiração. Para os demais colegas. E a gente percebe que a pessoa com, que não tem deficiência, olha o esforço do outro, olha a capacidade, a habilidade do outro. E isso motiva o ambiente de trabalho a ser mais criativo, mais produtivo e muito mais harmônico. O Estatuto da Pessoa com Deficiência na área trabalhista, ele prevê importantes direitos, como o auxílio inclusão, que é uma renda auxiliar paga no momento da admissão. Além disso, o estatuto também garante maior flexibilidade na jornada de trabalho. A lei fala que tem que ser uma flexibilidade da, da jornada, porque um deficiente que, que tem um tratamento semanal ou mensal, a jornada tem que atender a deficiente às necessidades dele, qual é a maior necessidade dele, fazer um tratamento, sair, talvez sair mais cedo ou faltar algum dia do trabalho, só, só isso aí a lei não fala de uma jornada específica, limitada. Nas empresas privadas, com mais de 100 funcionários, por exemplo, a lei prevê a reserva de 2% das vagas para deficientes. Porém, para eles, muitas vezes, o maior empecilho não está na falta de ofertas de emprego. Além do, do espaço não ser são acessíveis, o deslocamento, chegar até a empresa, isso também é complicado, não temos acessibilidade. E para ultrapassar mais essa barreira, é preciso deixar que a força de vontade fale mais alto. Quando a pessoa quer, ela busca, ela corre atrás e ela consegue. A Justiça do Trabalho realizou a segunda reunião do projeto Fluxo Nacional Otimizado de Procedimento em Primeira Instância, a WIC Nacional. O encontro foi realizado na sede do TRT de Mato Grosso, em Cuiabá, e contou com a participação de representantes de 22 tribunais trabalhistas de todo o país.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 Eu não tenho uh, o direito à equiparação, certo? Obrigada pela pergunta. Você também pode nos enviar uma dúvida através do e-mail comunicação.trt23.jus.br. Agora é hora da decisão. A Sinara Álvares traz para a gente uma decisão que beneficiou dezenas de mães que trabalham no frigorífico BRF de Nova Mutum. Sinara...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 Entidade filantrópica que atrasa salário por falta de repasse do SUS não deve pagar multa. Esta e outras notícias você confere agora no Giro da Semana. A Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Cuiabá não terá que pagar multas pelos atrasos no pagamento de salários. A entidade filantrópica que mantém o Hospital Geral Universitário da capital explicou que deixou de quitar as folhas de pagamento e outros cargos devido aos atrasos dos repasses do Sistema Único de Saúde, o SUS, por parte do município de Cuiabá. A primeira turma de julgamento do TRT de Mato Grosso Acompanhando o relator do processo, o juiz convocado Paulo Brescovici, entendeu que a falta de repasses do SUS atrai o dispositivo no artigo 501 da CLT, que juntamente com o artigo 393 do Código Civil, deu base para o acolhimento do pedido de cancelamento da multa administrativa. Estão abertas as inscrições para a segunda corrida do trabalho. Os interessados em participar têm até o dia 20 de março para se inscrever. A prova de rua será realizada no dia 1 de maio em Cuiabá. Quer saber quem já se inscreveu? Confira! Olá, atleta, amador e profissional. Amantes da corrida em geral, nós temos um convite especial para vocês. É que vai acontecer a segunda corrida do trabalho. E que dia que vai ser, Nico? Vai ser dia 1 de maio, a partir das 7 horas da manhã. Isso mesmo, tem categoria para kids e para adultos. Faça já sua inscrição. E sabe quem que vai estar tá lá, lá? <risos> quem, Nico? Nico e Lau. Tá fazer a animação da corrida, fica esperto. Tô ligado. No próximo bloco, uma entrevista com o presidente do TRT de Mato Grosso do Sul, o desembargador João de Deus. Ele fala sobre a implantação do tribunal no Estado, que também completa 25 anos. Não saia daí, é um instante só.